Salve, salve, rapaziada. Tô aqui trazendo um vídeo no canal do Rafael. Então, hoje vamos gravar Valorante novamente. Como eu sou um dos contratados dele... Não, contratados não. Eu sou meio que tratado como es escravo aqui nessa casa. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Bem... Vamos gravar a ranqueada do Valorant, que saiu esses dias. No caso, se eu não me engano, 4 dias atrás, se esse vídeo sair hoje. Se sair amanhã, 5 dias atrás, mais ou menos. Então, vamos jogar de Oman. Porque Oman vai por mim, é o melhor campeão desse jogo. Brincadeiras à parte, pra mim é. Pra mim é o melhor campeão desse jogo, porque eu consigo fazer... Mas brincadeira com ele é bem divertido de se jogar, além de ser bem opé. Uh, aparentemente nosso time não escolhe. <risos> é, temos uma Sage, um Brett, um Sova, um Oman e uma. Eu até esqueci o nome daquela é campeão, caralho. Escolhe, escolhe, escolhe, escolhe, escolhe, escolhe. Mano, sério que ela vai esperar até o último segundo? Acho que ela nem escolheu. Bem, Reina... Reina. O nome dela é Reina, pessoal. Pois bem, é o único campeão que eu não lembrava o nome. A Reina. Sim, eu não sou pro player nesse jogo igual o Rafael fala. E, é, não tem porque eu ser pro player. Eu nem jogo isso aqui pra falar a real, eu só tô gravando esses vídeos pra ele. Quando eu jogo é bem de eu vez em quando. Mas já peguei a mecânica do jogo, até que é bem fácil a mecânica. <coughs> Ainda mais do Oman. O Oman basicamente, ó. Essa skill do Oman teleporta. Quando você clica com o botão esquerdo, ele vai para a área, a... A área. A área selecionada. Olha. Dá pra fazer autos bait porque a pessoa não vê você indo para lá. É. Eu no caso vou ensinar um doce baites aqui, ó. Eu vou ir para aquele canto e se alguém vier por aqui sem olhar, vai dar bom. Se ele olhar, a gente tenta matar. Isso aqui cega o oponente quando tacado nele. É tipo uma.. É tipo um flash. Já vamos direto para lá. Certo. E o E dele, eu esqueci de falar. É uma Smoke, e eu acabei de cegar meu bico. <risos> tá, tá, aparentemente esse é aqui. Cadê, cadê, cadê, cadê? Vamos pra lá, vamos. Não tem ninguém aqui, aparentemente. É. Aqui. Okay. Matamos, pessoal, matamos. Começamos bem, começamos ganhando o primeiro round, na ranqueada do valor. É, nesse exato momento Estamos sem elo Afinal não estamos jogando Na minha conta no caso Na do Rafael ele também está sem elo Inclusive ele ainda não pode nem jogar ranked Ele ainda não completou as é, Partidas obrigatórias para jogar ranked É como se fosse o, no lol Que é obrigatório você pegar Level 30 para jogar ranked Isso serve Isso é muito bom Serve como balanceamento para não cair jogadores novatos em times competitivos ou coisas do tipo. E nesse jogo isso também funciona, da mesma forma. É, tá bom, levamos um HS. <risos> Muito bom. Vamos observar aqui. É, aparentemente só deu bom no primeiro round mesmo. Esse round aqui tá complicado pra nós. Se bem que essa Sage aparenta saber jogar. Sim, ela sabe jogar. Vai, Sage. Recarrega e ruxa. Se ela... Ah, não. Confio, confio. Não, não confio. Eu acho que ela podia ter esperado, mas... Tudo bem. O que importa é... É a tentativa. Vamos de xerife de novo. Quando eu costumo perder o round, eu... Gosto de comprar uma xerife pois assim eu economizo dinheiro. E... Eu me viro com essa arminha aqui. Se bem que ultimamente eu tô jogando bem mal de xerife Tipo, bem mesmo. <risos> Mas... Nada que não seja jogável Bora pra lá, bora Será que vão olhar pra cá? Hum, tem um robozinho aqui vamos vazar, vamos É que não vai dar bom não O bagulho é ficar mirado aqui, ó Ih, cara, tentar dar um que é outro Doido. Já era. KTA. Eu tô um tempinho sem jogar, então se eu tiver meio... Pera. Se eu tiver meio... Se eu tiver meio enferrujado, não liguem. <risos> tipo, como eu fiz aqui agora. Eu tava com medo da e da ver ruxada, mas aparentemente ela tava com medo também. Bem, agora nosso jogo começa. Já compramos uma Fento pra começar o round bem. E é isso. Agora faz ruxa. Eu tô fazendo esse bait, todo round já deve estar enjoativo. Mas esse aqui é o último que eu vou fazer, eu juro. É só lembrar no próximo round também. Relaxo. Será que me viram? Espero que não. puxa tô jogando bem mal já era. eu não gosto de jogar fps e cara não gosto de jogar fps competitivo mirando assim não É bem bem falha já então, vamos usar o tizinho. Já era. Belo round, pessoal, belo round. Vamos pro próximo. Essa tática do chillzinho, onde você anda assim, ó, é, sem fazer barulho, basicamente. E agachar também serve. É muito boa para o Oman. Como ele é um campeão furtivo, você tem que. Como posso dizer? Você tem que. É, até esqueci a fala aqui, pessoal. Você tem que apelar para esse negócio aqui. É importantíssimo usar o modo silencioso e o e o agachamento para o homem. Ele é como se fosse um assassino do OP. Ai, ai, ai, ai. ai. É. Fiz merda. Hum, esse cara aí também fez. <risos> Pois bem pessoal, é, estamos jogando com pessoas de rank baixo Então se você for é, algum raelo ou coisa do tipo nesse jogo Não, não estranhe jogadas como essa <risos> é, Pois são bem comuns no elo baixo Até eu costumo fazer esse tipo de jogada Eu não estou jogando frequentemente valorante mas a gente tenta, vamos de Phantom mesmo, eu ia puxar mais uma WM aqui pra, pra brincar, mas não será necessário, vamos de bando eu não jogo muito bem com essa arma aqui, mas dá pra brincar. Ah, ninguém aqui não existe fuga. Relaxa mais inimigos. Nossa! Mal tá caçando. Já era. Ah, cara. Eu tenho que melhorar minha mira nesse jogo. Minha mira nesse jogo tá ridícula. Eu acho o reino um campeão muito roubado, cara. Essa visão... Essa visãozinha dela é muito roubada. Ainda mais esse roubo de vida dela. Eu não entendi porque que essa reina rushou. Sem arma na mão, mas... É isso. Eu não entendi também como é que ela conseguiu ficar viva dois segundos nesse rush dela. Pois bem, vamos de sheriff esse round, pois estamos precisando economizar 2.400 na bag. Não é quase nada. Quando pegarmos ult de novo, a gente... A gente faz uma brincadeirinha. É, não deu bom a gente ficar aqui, mas vamos tentar de novo. Lá estava melhor. Eu não, eu não sei porque caralho isso aí de ficar aqui com uma venda. Uma venda é uma arma cara e. e, pre, e traz um grande pre, prejuízo perder ela. Opa, já dei safezinho. Atrás. E estava na frente. Calma. Tem gente atrás? Não. Tem gente aqui, não tem? Porra, eu jurava ter escutado alguém aqui. Errei. É <risos> Muito bom. Opa. gente vendo. Tá aqui perto. Já era. Que é outra. Só vamos, pessoal. Ganhamos esse round lindamente também. Que porra é essa, irmão? Que porra é essa? Tá trolando? Cadê a bomba, caralho? Nossa. Esse maluco trollou legal agora. Cadê? Vamos ver se tem alguma arminha aqui pra essa. Espectro... É... Não. Essa aqui? Eu nem lembro com é essa aqui, pessoal. Ah, espectro também. Valeu mais a pena ter ficado com... Com a 12, mas... Tá de boa. Ganhamos esse round aqui com que é outra lindo. <coughs> Depois de eu ter errado vários... Mas ainda assim foi um bom Kelp. É, <risos> Vamos ficar ligado aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Erramos. Volta, volta, volta, volta, Vamos ficar mirado ali, ó. Ali sempre tem alguém. Tá, aparentemente eles não, não vieram por aqui. Ganhamos o round sem fazer nada. <risos> Deixa eu ver uma Phantom. Uma Phantom é boa, hein? Muito boa. Outra Phantom. Caramba, o time deles é acabaram de levar um prejuízo enorme perdendo esse round. Se perderem, óbvio. Sempre tem uns malucos que faz milagre Pegamos uma venda aqui Essa Vendor talvez faça um estrago Opa Cadê ele? Mataram Boa time, boa, boa Agora estamos 7-4 Não estamos negativos, isso é muito bom Porra <risos> E é isso pessoal <risos> já estamos em desvantagem nosso time querendo brincar muito bom Pera aí vai Então pronto vamos tentar fazer nosso baitzinho de novo se conseguimos vai dar muito bom para o time nesse bait galera vocês não têm vocês não têm ideia do quão roubado esse bait eu já peguei quatro pessoas pelas costas só nesse baitzinho é, dei quadra na partida só por esse bait. Sem contar muitos outros em outros mapas que eu já fiz, que eu já dei ace muitas das vezes. Vocês não fazem. Vocês não tem ideia do quão roubado esse. esses baitzinhos do Oman são. Opa, tem gente aqui, não tem? Ou eu tô viajando sempre bom ficar do gato. Os dois últimos estão no fundo. A última está por aqui, como eu suspeitei. Ganhamos o round novamente sem fazer muita coisa. Pois bem, time. estamos sendo carregados? Talvez. <risos> Agora vamos faz, fazer uma jogada arriscada. Um tanto quanto arriscada. Nós iremos usar a nossa ult. Cadê? Tem como abrir o um mapa? Tem. Vamos usar a nossa ult. Ó. Estamos aqui, vamos usar ela aqui. Aqui é um bom lugar. Já marquei ali no mapa. Vamos aqui. Hum, tá, já peguei visão 10. Vamos usar aqui. Opa. Pegamos dois no nosso bait. Pessoal, a ult do Roman é algo bem roubado. Pegamos três esse round. Ótimo ótimo. A ult do homem é algo Surrealmente roubado coisa? E voltamos para o game 10-4 Estamos com um ótimo KDA Para uma volta Vamos jogar Estamos há um tempo sem jogar Então esse KDA aqui até que é decente Para uma ranked Não é um KDA wow Mas é um KDA da hora Caso queiram que eu traga gameplay com outros campeões, é só pedir. Eu por enquanto só trouxe... Tá. Eu por enquanto só trouxe gameplays de Oman, pois sou Man-Oman nesse jogo, então... Eu me divirto bastante jogando com ele. Aqui por trás... Tô Spike plantada. Já era. A gente tem que ficar bem na espreita. Eu não vi. Me perdoe. acho que a reina deles está a fecar, pois ela não veio me, me matar. Isso é bem estranho. Ou ela estava guardando armas, o que é bem provável também. Ah não, ela quitou mesmo, pessoal. Olha lá no time comigo. que é bem ruim, né? Quitar é, é algo bem, bem chato para o time que está sofrendo com isso. Pois bem, estamos de útil de novo. Vamos fazer. Opa, não existe fuga. Ué, porque eu voltei? Eu queria saber. Pois bem, pessoal, eu não entendi por que eu voltei, mas... Tá bom, até pelo que eu sei, a ult do, do Oman não fazer isso. O que acabou por foder a gente. Atrapalhou bastante o nosso jogo. Nossa ult seria ótima aqui agora, caso ela tivesse funcionado. Por muito pouco não conseguimos ir para lá, para nossa trajetória, no caso. Vai amigo, vai. Spike plantada. Boa. Ih, quase. Atrás. Falta de fone dá nisso, né pessoal. Uh, Hound Pistol novamente Hound Pistol geralmente é muito bom para os atacantes barra terroristas do CSGO <risos> Opa, opa, opa, opa, opa, opa Olha o Randall, pessoal Olha o Randall Olha, minha. Ih, caralho, o Handle tem, tem o mesmo emote que nós, pessoal. Isso é ruim. Nós temos o spray do Oman que desbloqueamos fazendo seu contrato. Esse aqui, se eu não me engano, é o segundo contrato do Oman. Espera. Opa, tem gente por aqui. Acabou de Relaxa, ainda não. Davi! É, não suja o travou aqui. Opa, o último inimigo leve por aqui. A gente tá de cara pra ele, isso aqui é bem perigoso. Não entendi o porquê dos tiros dela, mas tá bom. assim que aquela portinha abrir nós mete bah, matamos. Ótimo. vamos com a spike vamos de chefe chefe não é bom a gente ficar com a spike então vamos dropar pro time inimigo pro nosso time no caso uma não, Sova Sova é o boneco bem OP para quem sabe usar para quem não sabe É os pêsames Porque ele é bem OP É, um aliado nosso já foi morto E nossa sede ruxa sem olhar os cantos, ela não olha os cantos, vamos pegar a arma dela, cadê, tá lá atrás, que merda, boa, matou o Sova, vamos rushar, é, só falta nós pessoal, é tudo ou nada, Eles estão com a Spike é péssimo. Temos 30 segundos é, para matar segundos. duas pessoas Então é tudo ou nada, novamente Vamos dar a volta Qualquer coisa a gente guarda as armas, que é ótimo também. Restam 10 segundos. Sim. É. Sim. Eu não sei porque caralhos, aquele tiro não tava pegando, mas tá bom. Eu tentei. Eu não entendi mesmo porque que aquele não tava pegando, cara. A TV eu tá batendo na pedra, sei lá, porque... Algum deles pegaram. Nem saber por quê. Bem, esse rádio vamos de bundle. Já vamos botar a cara aqui, ó. Geralmente... temos bestinha bestinho que fica aqui. E dessa vez ele não ficou... Pessoal daqui joga bem. Opa! Alguém vai botar a cara, certeza. Vamos ficar de olho. A Reis tá por aqui, então... Temos que ser bem cautelosos, porque Reis é um campeão bem chato. Ela provavelmente vai vir dali. Ah, não veio só a Raze, veio a 6 também. Lá vai fogo! Hum, não bota cara, não bota cara, não bota cara. Corre, corre, corre, corre. Boa! Jogou muito. Será que vamos ganhar essa Ranked, pessoal? Ranked demonstrativa, só pra vocês pegarem um gostinho de como é. Pois é que o pessoal já, já é mais competitivo, já é mais... É, experiente. Afinal, ele já tem, se eu não me engano, 20 partidas jogadas nesse jogo. Eu não lembro se são 20 ou 21 partidas mas é nesse termo aí. Vamos tentar fazer esse baitzinho aqui, pessoal. O que muitas vezes pode dar errado. Eu não recomendo. Pode ter alguém aqui te esperando. Então, eu não recomendo mesmo. Estamos no na B. Lado contrário do nosso time. Nossa! Nossa! Jogamos mal agora, pessoal. Bem mal. Vamos tentar flanquear eles. Opa! Deu errado. Alguém flanqueou a gente. Eu não sei porque o Sova tá dando a volta em vez de plantar na mas tá bom. O jogo é dele. Opa! Já temos a localização do outro Sova. E matamos. Boa! <risos> Se ganhar mais próximas duas rodadas Nós vencemos a Ranked E o vídeo acaba hum. Ninguém vai me dar a vandalzinha E me deram uma vandal Ótimo Ótimo, ótimo Humildade é tudo <risos> Vamos acompanhar nosso time. Hum. Aparentemente ninguém aqui. Mas eu já sei onde vai estar um deles, vai estar ali. Como eu previ. Opa! Pegamos uma killzinha aqui free estava moscando só um pouquinho essa menina Opa área de risco, perdemos um aliado Isso é uma pena Ela não correu Se fudeu Opa, como eu previ ter gente aqui <risos> trolamos legal esse aqui Por que ele quer, então, morrer? bem, tamo de ult vamos gastar ela agora e ganhar esse game aqui bonitinho vou ensinar um lugar bom pra vocês agora como eu já ensinei do lado inimigo o lado dos defensores ou o sinal dos atacantes nesse mapa. Esse mapa que é o Bind, só pra lembrar. Aqui foi onde teleportamos da primeira vez, no lado defensor, e pegamos a raise pelas costas. Um bom lugar pra ir agora é aqui ou aqui, onde você vai pegar o sniper pelas costas. Pois bem. Não tem ninguém aqui. E você aqui também pode pegar uma boa visão do local onde você tá. Tá vendo? Pegar várias pessoas pelas costas que geralmente vão estar vigiando ali ou ali. Então, aqui é uma ótima posição para se pegar. Vai, planta, planta, planta, planta. Vamos é. de beijo. Eu não entendo muito bem esse campeão Brett, a única coisa que eu sei é que ele tira visão. Mas eu não tenho muito interesse nesse campeão e eu não entendi porque que esse cara não saiu daí até agora. Ele deu bastante sorte. Boa, time. Talvez eu seja... Não, eu achei que eu estava sendo carregado, mas até que estamos jogando bem, estamos em segundo. Vamos de operators nesse último round. Errar umas balinhas, passar vergonha, mais do que eu já estou passando. Se eu não me engano esse sprayzinho aqui é do Cypher. Cypher é um campeão bem roubado para quem sabe usar. igual alguém colocar a carinha aqui, Ia ser interessante. Opa, temos uma raise rushada aqui, uma raise avançada. Vamos carregar dos. Eu não recomendo comprar o operator no lado atacante é, é péssimo. Uma operator até no CS, a WPM é meio péssimo aí no lado dos terroristas. Ela matou antes de nós. Opa, erramos a bala Obrigado pela curinha Será que vamos pegar? Vai, vai, vai, vai, vai Como que esse tiro não pegou, eu não sei é, Aqui onde a gente tá é bem arriscado Vamos sair É, eu não entendi porque que aquele tiro não pegou na Raise. a gente tava muito bem mirado. Mas tá bom. Opa! É, vamos pegar alguém aqui. Pegamos. Tá, esse.. Eu não entendi porque que esse tiro não pegou! baitados tá eu não eu algo que eu realmente não entendo nesse jogo é a sniper desse jogo pois o tiro aqui parece que é vesgo a gente mira certinho e o tiro pega outra distância não é como no CS pô onde a gente se posiciona certo agacha e o tiro vai reto aqui não aqui a probabilidade de você acertar mesmo agachar deve ser o que? uns 80% Ainda tem a porcentagem de erro. Coisa que eu não entendo muito bem. No CS, se você agachou, mirou certinho. A probabilidade de acertar obviamente é 100%. Já nesse jogo aqui. É. Eu daria uns 85%. Porque eu estou sendo gentil. Roman também é um campeão que eu não recomendo muito usar Operator pois ele é um campeão de rush, então fica ao seu critério usar ou não uma Operator já era pegamos a última kill linda enfim nossa rank de foi, ganha. Vamos ver o que ganhamos com ela. Não vamos ganhar elo, obviamente, pois se eu não me engano estamos na MD10 do jogo. Esse jogo aqui funciona como o mesmo, a questão da ranqueada MD10 aqui, ó, sem rank. Preciso... Eu não sei quantas partidas precisamos, provavelmente como eu já joguei 3 ou 4 rankings, eu não lembro. Eu preciso de 7 ou 8 rankings para pegar meu elo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo a gente ensinou algumas, alguns posicionamentos para Oman e como se jogar no mapa Bind. Conhecemos bastante o mapa Bind, é, cada ponto dele. É, a única coisa que eu de deixei a desejar nesse vídeo foi a questão dos teleportes que eu não mostrei. Afinal, não precisamos nem usar eles nessa partida, então... Quando formos jogar com outro campeão, quando... Vamos tentar aprender a mecânica de outros campeões. Eu mostro a questão dos teleportes desse mapa. É, inclusive esse aqui é o único mapa que tem teleporte. Então, espero que tenham gostado. Gostado? <risos> Fui.